Nath, os servidores, é fácil estar cansados. Mas, para finalizar, temos o engenheiro José Gregório Cotua, um venezuelano que vive no Chile, da empresa Simeão. Ele tem muita experiência no que, se referta, no que se refere a redes G10 POM. Então, as pessoas que estão nesse mundo de redes de POM, essa é a pessoa que recomenda fazer as suas perguntas. Agradeço o seu tempo. José, infelizmente, ele está de forma remota nesta instância, e mas não podemos perder a oportunidade de fazer as perguntas para que ele possa esclarecer dúvidas. José, a palavra é sua. Olá, boa noite para todos. Conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Alô, alô? Sim, sim, conseguimos te ouvir. Ok, boa noite para todos, boa noite para todo tipo de pessoas que esteve aqui assistindo o evento, já seja em forma presencial ou remota na plataforma de Zoom, gostaria de, de dizer oi para todos que estão no México e que são do México, infelizmente não posso estar aí em vivo e em direto nessa oportunidade, mas estou aqui cumprindo com o pedido do Alejandro para falar sobre a, o pro, pro, Prover de 10 Gepon. vou compartilhar minha tela. Alejandro, por favor, me confirme que você consegue ver minha tela e já vou iniciar com o tema, porque sei que temos pouco tempo. Estive vivendo algumas pessoas que conheço, gostaria de falar oi para todas as pessoas que conheço e as que não conheço também. E agradecer a toda a equipe do LACNIC para... por organizar tudo isso. Infelizmente, não vou poder tomar as tequilas que correspondem, que deveriam existir hoje, mas, pelo menos estou aqui. Conseguem ver minha tela? Sim, sim, conseguimos ver. Obrigado. Vamos falar do que tem a ver com o provisionamento de IPV6 e seu desenvolvimento, o que precisamos fazer para que isso se... Traduza numa rede 10 GPON, eu não gosto mais de falar de GPON, agora já falo em 10 GPON para dar 10 passos para frente. Já estamos nas décadas de grandes consumos de, de banda e de conteúdo, então GPON é o que permitiu isso. E a tecnologia vai avançando até 46 GPON, então preferi chamar esta, esta apresentação de provisionamento de 10GPON, que é o que temos disponível para fazer os testes. Basicamente, vamos ver três pontos, Quer é falar um pouco, brevemente, alguns minutos de GPON e 10GPON, depois vamos falar sobre os processos sobre provisionamento, os processos de protocolos e técnicas que devemos conhecer, e depois o caminho que devemos seguir para levar adiante a configuração do 3 extremo e conseguir oferecer para os clientes o que é a 10GPON. Rapidamente, não é um tutorial de GPON, mas devemos contextualizar o GPON, assim como as tecnologias que continuam, 10GPON, 40GPON, com tecnologias desenhadas para ver o acesso que tem, a função de se conectar de forma transparente a vários assinantes mediante a fibra óptica de forma passiva, onde não se requer elementos ativos na plana externa, com características importantes quanto à capacidade. Podemos ter portas de 10 gigabits, 2 gigabits, inclusive, velocidades superiores, podemos ter conectados não apenas dezenas e de cem assinantes, e sim milhões de assinantes. Para que vocês tenham uma ideia agora, em um quarto de um rack, 32 mil, 64 mil assinantes. É uma tecnologia com base em uma arquitetura de múltiplos pontos, onde o elemento central é reconhecido como OLT, que é o equivalente... Ao XSL, ao diesel. Indox seria o CMDS. E aqui nas casas, do que tem são unidades CPS, que são as ONT. E a infraestrutura de planta externa, que nos permite levar adiante, mediante o uso de uma rede de fíbrica de um só fio para otimizar os custos, é completamente passiva e não requer de elementos ativos. Uma das características mais importantes que o GPON tem é que, apesar de que pode ser usado de muitas formas, é uma tecnologia muito versátil, sua palavra-chave é transparência, transição, é permitir que as unidades de CP que se encontram nas casas dos assinantes aqui possam ter conexão até a capa de ISP e possa contar com os serviços de internet que o ISP oferece. Quer dizer que, na maior parte dos casos, o GPON é uma capa transparente que permite o tráfego desde a CP até a capa superior do ISP. No caso de 10GPON, é uma tecnologia que usa umas bandas diferentes, porque a tecnologia GPON como tal multiplexa as ondas para colocar em uma mesma fibra o tráfego descendente e ascendente na rede de acesso. Inclusive, pode multiplexar isso para chegar a um tráfego maior, de 10 Gpon, que são 10 gigabits de download. Por isso existe o tráfego GPON, tráfego 10 Gpon, inclusive tráfego de relay, como a TV analógica, podemos fazer densitometria e ver o APDR, e tudo isso fazendo uso de multiplexores. O mais importante de GPON é que do ponto de vista IP, é transparente e permite a transição dos pacotes desde a unidade CP até a capa superior do ISP, em alta velocidade, com muita capacidade de distância, podem estar a 5, 10, 8 e até 40 km de distância e às vezes até 80 quilômetros, conseguindo velocidade de até 10 gigabits, no caso do 10 GPON, e mais de 10 quando se trata de uma multiplexação de várias bandas. É uma tecnologia que chegou e vai ficar e tem muita possibilidade e está permitindo que possamos oferecer serviços de grande capacidade Nesta década, já hoje em dia, na América Latina, estamos oferecendo serviços de 1 gigabit de largura de banda na Argentina, na, em Colômbia, no Brasil, no Chile, na Venezuela. E está oferecendo serviços com uma largura de banda de 10 gigabit, de 500 megas, etc. É uma tecnologia que está tem a base da uma multiplexação em multitudes de onda e tráfego para confirmar o tráfego de download e upload. O mapa completo das tecnologias se entende que é uma tecnologia que inicia mais ou menos no ano 2000, com uma tecnologia anterior, que é EPOM, rede passiva, com capacidade de múltiplos de 100 mega isso já depois não aparece mais, porque está obsoleta. E apareceu o GPON mais ou menos no ano 2006, 2007, com capacidade de 2,5 GB por porta, e isso é bastante. Devemos dizer que esses 2,5 GB são multiplexados para 64 e 128 e 156 assinantes, mas a tecnologia permite, então, um avanço, e isso permite planos com esquemas de revenda muito mais altos, algo que até então não era possível com DOCSIS nem com outras tecnologias. Então, permite uma tecnologia com velocidade muito alta, com fibra, a grande distância, com muitos assinantes em unidades pequenas. E o caminho dessa tecnologia, além disso, além de ter uma cara assimétrica, com velocidades diferentes, e 2,5 GB de, de upload, inclusive com planos corporativos ou empresariais um pouco maiores, a questão é que já está pronta para a tecnologia de 40 GPON, que permite colocar em uma mesma fibra, bandas de 10 GB, ou landas de 10 GB, 8 landas de 10 GB, e oferecer velocidade a cada vez maior distância. O que dava medo anteriormente nessa distância é realmente a capacidade que tem. Ok, acho que isso é suficiente, vamos ficar apenas com isso, com a palavra-chave, que é transição, que é uma tecnologia que vai permitir que as unidades CP, que chamamos ONT aqui, tenham acesso aos serviços de internet que estão na rede do operador, que está desse lado do mapa. Toda essa rede, para nós, vai ser transparente, mas com grande capacidade de distância e largura de banda. Não vamos ficar apenas com esse conceito, ok? Porém, também devemos dizer que, em alguns casos, a rede GPON também pode fazer roteamento. Podem ter capacidade de IP, pode ter HCP, fazer processos de proxy, de ARP proxy, NP proxy, mas o uso mais comum é que seja tudo bem transparente. Vamos falar, então, sobre os processos que nós deveríamos ter, o que deveríamos saber. Lembrem o que o Wesley comentou, que é importante, e o que o Alejandro também comentou. Quando damos estes cursos, insistimos que o mais importante aqui é o conceito, é que vocês saiam daqui com a ideia-chave, depois a questão de comandos, o como, se é uma interface gráfica, se é um comando ali ou aqui, isso acaba se aprendendo, existe muita documentação disponível, mas o que eu insisto é que destes cursos vocês deveriam ficar com o conceito e a ideia clara para que entendam exatamente qual é o panorama para continuar ou aprofundar estes conceitos. Então, o que temos que saber? No processo de provisionamento acontece algo diferente. Todos já conhecemos a questão de inversão 4, onde existe uma unidade CPE que faz de router, e as unidades CPE antes eram pontes ou bridge, mas agora são mais ou menos 100% em router. Aqui um processo de roteamento, aqui está a rede, não estou mostrando, mas aqui está a rede GPON, porque é transparente na capa IP, e depois está a capa aqui de provisionamento, de toda a capa de controle do ISP. Então, quando você tem isto, onde atua é até aqui. Devemos fazer o que devemos fazer aqui para dar provisionamento à interface WAN do CPE, e tudo que está por trás do CPE fica, como quem diz, mascarado no primeiro ano 44 que inicia aqui. Então, o cliente geralmente trabalha em RPCs, Aqui existe um processo com IP e eu chego até aqui. O que ocorre atrás do cliente é um processo que o CP vai gestar e não temos um âmbito de ação maior a esse. E o que eu vou me preocupar é em tratar o processo de HCP, de PTPOE ou de relacionamento estático, em alguns casos, porque é aqui até aqui onde eu chego. E a questão é que depois muda. Então, o processo de Nath, entre aspas, não existe, tem alguns trabalhos que estão sendo feitos para voltar a uma questão para a que não se interessa muito. mas é uma questão que está sendo discutida agora, mas, filosoficamente, em BPCs, Nasce para não ter que sofrer os problemas que temos em NAT. Os processos de NAT são processos que estão abrindo os e os níveis de processamento dos equipamentos. Então, a primeira coisa que se encontra em 2016 é que não tem nada. Isso significa que o ESP é agora, que a camada de controle, ele não é apenas chega até aqui, precisa continuar fazendo, mas que adicionalmente tem que chegar até a rede do cliente. Então, se o cliente tem uma geladeira e a geladeira vai se conectar ao supermercado para fazer uma compra online, é uma... tudo é automatizado. Mas a questão da inteligência artificial nem sei onde vamos chegar. Mas essa geladeira vai ter que permitir um a vocês e a vocês, seja de alguma forma, estar é, pelo... ter o ele vende um processo implementado pelo ISP, aqui é tem o um celular, o relógio, um computador, tudo isso, todos esses endereços IPs, tem que ser globais, não tem o conceito de endereço privado, e significa que tem um novo desafio, novas coisas a serem feitas, tem que se carregar de coisas que antes não fazia. Mas, insisto, essa notícia não é uma notícia ruim, é uma boa notícia, porque estou comprando, estou, quando estou removendo o processo de nat, e aparece a resposta do um processo real e uma solução de endereçamento à rede do cliente. E o que vamos aprender hoje é como endereçar essa rede do cliente. Esse recurso sobre o qual eu vou falar nessa hora de festa, é como endereçar isso para o cliente que agora é mp e que pode ser tão pequeno como um laptop e conectado e tão grande como um campus universitário ou como uma rede de pequenos escritórios de um cliente que estão interconectados. Pode ser tão pequeno ou tão grande como isso. O tamanho é importante, nós vamos suprir esse serviço. Então, para resumir, o que é novo, em IPv6 é que a PSP, tem que implementar uma série de coisas que vamos aprender agora para levar o lançamento até o último equipamento que esteja na rede do cliente. Endereços direitos IP, temos em grande quantidade, mecanismos para fazer os seus inocentes e com todos os elementos de segurança, digital, aumento e automação correspondente. E qualquer dispositivo que seja aí, este esteja acesso. Em termos muito práticos, muito assim, no preto e no branco, vamos dividir o processo em duas partes. A primeira é como é que suprimos a interface 1 do CPF, esse é o processo 1 um aqui, suprimento do IPv6, a interface 1 do router CPF, e processo 2, o suprimento da rede de um ambiente. Porque essa rede está ao sal, pelo menos ao sal. E eu tenho que levar o endereçamento para lá. Então, esse é o desafio. Levar esse endereçamento é um desafio. A solução existe e vamos aprender lá hoje. Mas esse desafio... Ele, é porque não devemos esquecer que todo processo de endereçamento é realmente um processo de rotina. Então, não adianta definir endereços IPs na rede do cliente, que não é um cliente nem 10 de 50, são milhões de vezes. Para alguns um dias eles são milhares, para os centenas de milhares, para outros são bilhões. Nesses cidades da China que tem 80 milhões de habitantes e cada um deles tem dispositivos um dispositivo CPE e cada um deles tem 50 dispositivos conectados e todos eles têm que ter pelo menos um IP e isso vai ser automático. Não adianta ingressar no meio da pandemia se eu não faço o roteamento. Então, isso que está aqui, essa seta, é um trabalho duplicado. Eu tenho que endereçar e eu tenho que rotear, Porque eu não posso, eu posso dar um no endereço e você essa configura, mas se não tiver volteamento, nada vai acontecer com ela. Então, o processo número dois, esse que está aqui, que é o suprimento da rede ao do cliente, tem que ir acompanhado de um roteamento desse endereçamento. Esse é um processo claro e vocês não devem esquecer. Eu vou mostrar mais adiante. Vamos continuar. Então, resumindo, em IPv6 não tem equipado, não tem, tem NAC, todo o endereçamento é global. Devemos automatizar e centralizar o endereçamento da região do cliente, todos os dispositivos. Cada dispositivo vai ter um IP, e o intuito é um, que seja é global, que de trato, que um IP global, por isso aqui o LADNICOD Correspondente terá atribuído o barra 32. Lembrem que o barra 32 é todo o espaço de TV4 multiplicado por um barra 64. Então, é 1.0. Quatro e tantos bilhões de maços de negócios, que é uma quantidade enorme de preços do IP, e daí, que tem a internet como atribuir esse tempo de né, anúncio Então, partindo do fato de que o IP é transparente isso é transparente, isso é transparente aqui tem um suíte de acesso transparente. E, basicamente, vamos falar sobre como o roteador de acesso que está aqui, o simples é um roteador, para rede de pernas. Este é o braço do MESC. E, deve por meio de uma rede que pode ser simples como o líquido de microondas ou do complexo como a rede MPDS ou um o XLAN, devem sofrer uma unidade de CPE em algum lugar, uma, mas melhor de unidades de CPE centralizadas, com controle que possivelmente ativar e de desativar, e que tenha também incluído um sistema de à mesa, porque se eu não posso habilitar o ocidente sem ter uma forma de cobrar o serviço. Então, temos que incluir a questão do, do faturamento e também controlar a largura de banda. a largura de banda está mudando muito, porque as larguras de banda são cada vez maiores. Então, é, já possivelmente, em muitos casos, a largura de banda não se mudou. Essa frase que eu falei já era muito polêmica, mas é bem assim. Bom, isso é o que vamos fazer. Vamos viver muito brevemente. Para entrar na prática, eu queria lhes mostrar sobre os métodos de endereçamento, de que protocolos ou técnicas temos para endereçar interfaces, lembre-se que os endereços IP são atribuídos a interfaces de rede de equipamentos. Então, temos métodos, o mais conhecido e mais simples é usar o método manual. Essa interface tem IP, essa extensão e pronto, a gente manda o comando, faz uns cliques em alguma interface e fica configurado. Pronto. Mas fazer isso em de cinco, dez e cinco equipamentos é muito simples. Mais em 50 um milho, mil, um milhão, dez milhões de equipamentos entregar o serviço em é menos de 30 minutos é praticamente impossível. Então, existem métodos. Por exemplo, tem alguns automáticos, como o link local address, que serve para toda a questão do roteamento o IPv6, eh, todo o roteamento de eh, microcolares, que aí é conhece a lei, em termos de mecanismos gerados de IPv4, que também são usados em versão 6, como o DHCP, também a delegação de prefixos, que vamos falar mais adiante, acompanhando o ipv que ver, que é muito importante, um exoramento né, intermediário que eh, receba as, os, os pedidos de HCP e possa processar métodos. E também a possibilidade de configurar interfaces onde com os, com, com os computadores fazem com os computadores. Eh, temos outros esquemas, como eh, a privacidade, e temos hoje conosco com o DHCP, com o slack RS, e com o DHCP e o RELAY. É um desafio para, uma, para ver o, a incorporação de universidades em uma arquitetura de forma. É, tem dois caminhos. É, então, temos um que é a configuração de normal automática. O outro caminho é o que tem a questão da sincronia e tem uma questão de autenticação. E alguns têm incluído nas redes de ipv Mas não importa o caminho, temos que enfrentar o desafio que temos que ter um, o roteador através de uma interface uma configuração, porque é o então, seu pedido de um prefixo de base 74, junto com algumas opções como o DNS, e não sei se o NDP... E, e permite que os dispositivos que têm esse mesmo caminho possam pegar esse prefixo e pegar o 64, algum outro elemento de, endereçamento, de endereços únicos baseados na prefixo pode se autoconfigurar no endereço IP e configurar o, endereço, o acesso à internet e ter um default gateway para sair à internet. Primeiro, o processo de VB6, se faz mais de 20 anos, que eu acho que seria redundante falar em maior detalhe. Quem tem trabalho com o 6 deve conhecer esse processo. Então, a configuração das interfaces WAN do CPS, podemos fazê-las estaticamente, mas não se recomenda, pode se fazer usando o A ou o DHCP. Aqui tem toda uma questão, é, é Stateless ou outra é com o estado, mas às vezes o estado é necessário para login, para o tracking, em alguns países é obrigatório você aderir é a é uma questão que eu não vou tratar agora mas para as interfaces ones os principais tipo, tipo, de CPS entendendo que isso está aqui é uma rede de acesso e que este é o roteador de acesso são os CPS é, e mecanismos como RA e CP com sem estado é para configurar as interfaces WAN. no entanto uma das coisas importantes eu vou voltar um pouquinho a alguns slides. Uma das coisas importantes de IPv6 que não são percebidas é que em IPv6 nós não precisamos dar a internet a CPE. De fato, a CPE pode não ter internet, porque nós precisamos que tenha internet, é a rede do cliente. De fato, a internet a CPE pode ser bloqueada, com exceção de que precisa precisa de alguma coisa especial na nuvem, algum acesso do CPE à nuvem, ou sistema MMS, mas o que precisamos é que o cliente faça a navegação, não que o CPE faça isso. Então, por isso, o professor é Podemos é, suprimir o mas eh, a IP a é pouco relevante, não há coisa que é necessária de forma particular. Isso ocorre porque não existe NAT. Na NAT, essas são as condições de internet que estão bem. Ok. Por que é necessário, então, o DHCP versão 6 com delegação de prefixo? Vocês lembram que há alguns minutos falei que precisamos endereçar e rotear, ou rotear os endereços? A forma de fazer isso, como assignamos o endereço da rede do cliente, é que a rede de controle envia ao CPE uns prefixos, um pool de prefixo barra 64. Esse processo se chama delegação ou alocamento. Se eu preciso configurar algo que está atrás de você, eu vou mandar para você um pool de prefixos. Por exemplo, vou mandar, por exemplo, 16 prefixos barra 64. Então, de 16 prefixos barra 64, é o que se conhece como prefixo de delegação. É um conjunto, ou um número geralmente potenciado a dois, de ter prefixo barra 64, aí também existe toda uma questão, se são 16, se são suficientes, se 16, se são 64, 32, 256, 65 mil, eu sou dos que pensam que deveria mandar um barra 48, assim são 65 mil, barra 64, enfim, é uma questão também de outro tema para tratar, mas é o motivo pelo qual precisamos de um protocolo que não envie o endereçamento e sim mande o prefixo. Por isso, eu preciso do novo protocolo, que se chama VHVPV6PD, cuja na arquitetura tem um servidor que entrega o prefixo, um cliente que pede, os servidores definem em base a um pool e, baixo pedido, é entregue, igual ao HCP, mas não entrega endereços e sim prefixos. Inicialmente, isso se definiu para a delegação ou alocação, mas não lembro exatamente o ano, que a partir de que momento essa delegação a alocação virou parte do padrão. Mas é relativamente simples. Quero dar um exemplo, vou dedicar alguns minutos para dar um exemplo de como é o processo de delegar ou alocar. Quando fazemos isso, a primeira coisa que devemos fazer é definir um prefixo base. Isso eu vou aplicar com exemplo com o que vamos fazer. Vou mostrar o documento que estou trabalhando. Olha, são três níveis, escalas. O prefixo base, o prefixo delegado e prefixo barra 64. Eu defino, então, um prefixo base/48 como grande prefixo de onde vou pegar os prefixos delegados. Para que quando alguém peça um prefixo delegado, eu pego um deles. Defino então um barra 48 e cada vez que peçam um prefixo, vou entregar um barra 56. Se eu tenho um barra 48, vendo um pouco são uns bits, e entrego barra 56, Uma fórmula básica, 56, 348, 8. 2 a oitavo é 256. Temos 256 prefixos, barras 56. Podemos colocar os números. O primeiro é este. Este é o segundo. Este é o terceiro. E assim sucessivamente até o prefixo número 255, que começa em zero. E agora eu vou tomar, por exemplo, o número 2, que é o terceiro, terceiro prefixo. Então, tomo o prefixo número 2 e este prefixo delegado tem n prefixos barra 64. O objetivo é dar à CPE uma grande quantidade de prefixos barra 64, mas eu entrego em forma de bloco. Se eu quero entregar barra 64, eu entrego um barra 66. 66, que equivale ao mesmo. Eu confirmo que se vocês fazem isso três ou quatro vezes, já aprendem. Não tenham medo disso, ok? Para quem já sabe, devem saber que é bem fácil, e quem não sabe, saibam que é muito fácil, que dois ou três exercícios já vão lembrar. Recomendo pegar o prefeito de documentação, peguem um pouco de tequila, cerveja, vinho e fazem alguns exercícios e em um dia já aprendem e memorizam, ok? E eu já tenho problema com números, então, o primeiro prefixo barra 64 desse delegado seria este, o segundo seria este, o terceiro este. Então, podemos dizer, por exemplo, que este é o segundo barra 64 do terceiro prefixo, barra 56, tomado do barra 48 base. Uma vez que entendemos isso, aqui temos uma tabela. Ok, como vou trabalhar? Tá, barra barra 48 a 56, 56 a 60, 48 a 52. Então, vocês têm que escolher dentro da tabela, mas o material vai chegar para vocês. Hoje aprendi algo com o Wesley, e é bom colocar um código QR, Acho uma ótima ideia. Vou implementar para o próximo webinar. Então, por exemplo, se eu vamos à tabela, eu tenho um prefixo barra 48 e delego barra 60, eu pode, posso delegar 4.096 prefixos. E cada um deles terá 16 barra 64. O GPON é bom porque está tudo por porta GPON. E eu posso ter 128, 256... Assinantes, então eu gosto muito da fórmula do barra 48 por porta GPON ou de um barra 36 para barra 48 e vou dividindo. Barra 36 para barra 40 e barra 48 para cada perfil delegado. Então, existem várias opções. Existem pessoas que dizem, não, barra 48 é muito para o cliente, então, vou entregar um barra 60. Inclusive, existe um webinar que o Alejandro, um especialista disso, fez, não diria mais de barra 48 e não menos de barra 60. Essa é a minha opinião. Se vocês querem fazer uma média, podem fazer uma barra 56. Se é perante a normativa, a norma do LACNIC, seria a barra 48 para clientes, e vai funcionar muito bem. Ok, já expliquei a questão dos prefixos, prefixos base, aqui temos outro exemplo. Na verdade, eu quis olhar o que vamos fazer, aqui está um pouco mais explicado. A ideia é... Este é uma recomendação de Alejandro Gota, não é uma ideia, por exemplo, barra 41, 43, porque vocês vão se complicar muito. Já se os níveis 1 um, já nos complicamos com números que não são nos na questão dos mil, já vamos complicar a situação. Ok, pronto. Vamos entrar na parte prática e vou passar diretamente ao exercício que vamos fazer. A topologia que temos é a seguinte. É esta aqui. Vou mostrar um pouco maior. Temos um roteador de acesso, um roteador de acesso vamos falar de BNG ou BRAS, porque geralmente os pedidos de endereçamento devem ir contra um AAA e ser autenticadas, mas nem vou falar disso agora porque não temos tempo, mas quero que fiquemos com a ideia de provisionamento puro. O roteador de acesso, temos aqui também o switcher de acesso, às vezes é a mesma coisa, temos o OLT, transparente, no nível de provisionamento, a rede GPON e aqui está o CP. Os dois protagonistas dos processos são quem dá o provisionamento, que é o roteador de acesso. Isso pode ser muito fácil ou tão complexo como uma rede LTS ou uma rede microondas, uma rede de fibra, um anel, etc. Mas o que não importa é que este senhor faça o provisionamento ao CPE que está aqui. O CPE, com o router. Esse é um router, então precisamos confirmar que o que esteja aqui se vincule. Vamos ver os parâmetros rapidamente. Olhem aqui. O primeiro curso de GPON eu dei em 2006, lembro que foi em Porto Rico, para as pessoas do Aclaro. E naquele momento... As ET jovens eram transparentes, então realmente não havia dispersão IPv6 ainda, o Router estava por trás da ONT, mas de 2010 para cá começaram a fazer mais questão de ter a ONU roteadas, agora a ONU tem MAPS, DMZ, portas Wi-Fi, portas de telefonia, está muito completo. Mas, em todo caso, devemos padronizar. Então, vamos trabalhar no módulo K3. Eu vou configurar em módulo IPv6 only. Vocês podem trabalhar em Dual Stack ou IPv4 only. E vou entrar diretamente na configuração. Vamos dedicar alguns minutos à configuração da ONT. Quando vamos fazer isso, não sei se perceberam, mas entrei com o um endereço IP do FE80, que é algo bom que tem a ONT, pelo menos a da Huawei, que traz uma IP versão 6 nativa, e não é necessário colocar o IP 111.8, etc. Só podemos entrar direto. Vocês podem configurar uma ONT por vários métodos, por XML, por... Da, pela marca do fabricante, por TR-169, por comandos. Desde a OLT, alguns fabricantes permitem a configuração da ONT desde a OLT, mas eu vou usar um método muito simples, que é pela web, pela internet. Porque o objetivo agora é ver o conceito, não a ferramenta, daquilo que preciso configurar na ONT. Estamos bem de tempo? Acho que o Alejandro foi embora, não sei. Acho que ainda tenho 20 minutos. E, además, me permite avaliar. me Me Conseguem todos me ouvir? Sim. Sim, sim. Continuamos, então. A configuração pela web. Entram com o usuário padrão. Eu recomendo que entrem pelo IP versão IPv6 para ir se acostumando. Então, o primeiro que devemos fazer, porque aqui temos a possibilidade de trabalhar em Capa 2 e Capa 3. O primeiro que devemos fazer é dizer que vai trabalhar em Capa 3. E aqui fazemos isso. Vamos aos portas LAN e ativamos todos. Aqui, então, todas essas portas vão ser roteadas. Porque a ONT vai trabalhar em modo TP. Se eu tiro aqui, Quero dizer que a porta 4 vai trabalhar em modo bridge, ou ponte, e não é o que eu quero. Então eu vou ativar os, as quatro portas e aplicar. Primeiro passo é esse, dizer que a T nesses portas vai trabalhar roteada. Se é que eu quero fazer isso, se eu só quero a internet na porta 1, posso deixar os outros, as outras portas para televisão, telefone, etc. Mas não vamos entrar nisso agora. Não vamos entrar no Anyplay, Vamos falar apenas de internet. Então, a primeira coisa que eu vou fazer depois disso é configurar a ONT uma interface WAN. Porque uma coisa importante é que elas vêm completamente desconfiguradas e precisamos construir a configuração. Então, o que eu vou fazer é criar uma interface WAN. Vou dizer, olha, aqui teremos uma interface WAN e esta é a interface WAN. Lembrem como vocês aprendem rapidamente, o primeiro que devem aprender é o que vocês devem fazer, o conceito. Esta é a minha recomendação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar a interface One. Se vocês encontram uma ONT que nunca viram antes, a primeira coisa que devem fazer é, tenho, tenho que criar uma interface WAN. Depois vemos se vamos por aqui ou por lá. E aqui estamos com os parâmetros da interface. É simples, habilitar. O primeiro é dizer como vou encapsular, se vai ser PPPoE ou IPOE. Não fiz o exercício com PPPoE, podia ter feito assim, mas não fiz. Então, vamos encapsular com IPOE. E aqui estamos dizendo que o pacote vai ser para realizar... Tráfego IPv4, IPv6 ou as duas? Quem me conhece sabe que eu sou a favor da IPv6 only. E pedimos a todos que, se não é possível IPv6 only, pelo menos escolham a dual. Porém, em GPON é quase. fazer IPv6 only tem implicações muito sérias, então acaba sendo dual. Mas eu vou fazer esse exercício assim, porque não vou tocar este, esse assunto. Então eu digo, ok, IPv6 only, é uma boa ideia fazer um laboratório de IPv6 only para ver como funciona, é um bom começo. E aqui eu falo, ok, esta interface vai ser de um router, vai ser roteada. Não é o caso, eu quero que seja um router. O serviço é a internet, é um pouco de maquiagem. As ONT tem da Huawei, dizem que a internet não permite navegação, que diferença o tipo de serviço de navegação. E vou dizer que, isso é típico também, mesmo podendo gestar o tráfego aqui, é muito normal gestar o tráfego desde a ONT, com VLAN. A VLAN que colocamos aqui é a 266. Posso trabalhar também qualidade de serviço com alguma prioridade, que é o que eu posso mostrar agora, e vou dizer que você vai rotear o tráfego dos, das portas 1, 2, 3 e 4, e também dar serviço aos pontos, às portas de Wi-Fi. Então, estou construindo um roteador. Até aqui é o básico, aqui passamos a IPv6. Aqui, nesta parte de IP, 6, a primeira coisa é como vou endereçar. Vou explicar primeiro. Esta parte que diz forma de adquirir IP, quer dizer de que forma vamos configurar este endereçamento. Essa linha diz como vai ser configurado esse endereçamento. Lembre-se que eu disse que tinha duas formas. Por um lado, fazer aqui, esse é o 1. Então, vai ser de DHCP, vai ser automática, vai ser estática, se eu coloco estático, pede IP, etc., ou nenhuma. Essa nenhuma pode ser que não requer de endereçamento WAN, e é um bom exercício. Neste caso, como eu queria focar e quero focar na delegação, não vou fazer o exercício de DHCP para a, o WAN. Então, vamos colocar em forma automática, ok? Vocês terão que ver depois como essa, as outras funcionam em base a outros parâmetros. Se vão usar WAN de DHCP V6, e aí precisam de um servidor IPv6, ou o estático para ter um router, etc. E agora vamos para a segunda parte. Como vamos endereçar os prefixos da rede LAN? Esta, esta é a segunda parte. Esta é o número 2. Que é isto que está aqui. Então, eu digo, não, você vai obter os prefixos usando o DHCP versão 6PD. No modo cliente, então... Só um minuto, tenho que voltar a iniciar, sem problemas. Eu não salvei, então agora preciso fazer tudo de novo. Vamos fazer a interface novamente. PV6. Router. 266. Vamos simplificar as portas. PHCP, V6 e tomar. Colocamos aplicar. Existem outras coisas que são um pouco mais avançadas, e inclusive alguns CP permitem fazer uma PT versão 6, não vou entrar nesse tema agora. Então, aí, isso ficou configurado. Ficou tudo configurado, ok? A WAM. Apenas com configurar isso, eu vou abrir aqui o serviço, Vou entrar na OLT, um segundo. Não, vou fazer no final. E agora eu explico por quê. Tenho ainda duas coisas para fazer. Com isso, o que eu consigo fazer é que o CPE tenha um PUD para fixos Então, agora eu preciso passar aqui, na parte de GLAM. E passo aqui, DHCP V6 Server, ou servidor. E tenho que dizer primeiro qual é o endereço de P Versão 6, vou colocar aqui. Algo importante: o CPE do lado da LAN não precisa de endereçamento boa, porque deve ser da rede LAN. Portanto, com que tenha uma solinha é suficiente, FE80.1. Um. Como obtenho os prefixos usando o WN? Qual é o WN que vou usar? A que acabei de configurar. A máscara é isso. Por que falamos de máscara? Porque como eu recebo um barra 56... Eu posso dizer ao CPE, olha, quando você recebe esse barra 56, que são 256 barra 64, quero que você pegue o terceiro. Então, a forma de dizer isso é dizer, olha, pega o quarto. Se eu coloco aqui, é o zero, se coloco aqui é o 1, um, o 2, 3. Dos 256 barra 64 recebidos, ele vai pegar o 4. Pronto. E é isso que significa essa máscara. Insisto. Quando você faz três ou quatro serviços, você aprende. O DNS, de onde vem? O CPE também deve receber DNS para dar ao cliente. Isso é outra questão. Então, vocês podem pegar do WAN, de qual? Aqui criamos. O DHCP também manda DNS, ok? E agora, então, vamos habilitar... Aqui, manda DHCP, envia RA para que os clientes possam se configurar com o que se recebe. O que fizemos, então? Definimos um barra 48, aqui. Esse barra 48, colocamos um barra 56 ao CPM. E desse barra 56, ele pegou um, o número 4, do 16 barra 64, e fez, e fez RA e DLPA. É assim como chego e resolvo o, o desafio. Este é o terceiro passo da ONT. E faltou uma coisa, que está por aqui, já não está na LAN, e sim no router, Na parte de default IPv6 router, preciso dizer que a porta de vinculação da CPE é a interface 1. Isso, o WAN. É importante para que a internet passe por essa WAN. Esses são os quatro passos para configurar um CPE com IP versão 6. E uma última coisa que queria dizer, que é optativa e que todas as CPEs têm uma tabela de rotas, e eu posso adicionar rotas estáticas. Isso uma vez, tive uma pergunta de um aluno, ele falou, eu preciso ter uma rede de clientes que se, dire se conecte diretamente no CPE? Não, você pode ter aqui um router, e colocar outro por aqui, e aqui um router aqui, e fazer uma vinculação sem fio, pode ser tão pequeno ou tão grande como você queira. Então, o CPE ajuda, porque permite adicionar routers. Inclusive, alguns CPS têm GPS para dentro. Mas, aqui finalizamos, vou guardar, por via das dúvidas. Ficou configurado o CPE, tudo isso pode ser feito de diferentes formas, com gesto gráfico, com a HTML, enfim, aqui eu fiz para ilustrar de forma manual pela interface. Agora vamos ver o resultado disso. Vou fazer duas coisas. Primeiro, vou mostrar o RA. O RA, lembre-se que eu ia dizer que íamos fazer com o RA. Vou fazer uma RA aqui, na VLAN 266, vou fazer um RA, para que chegue o endereçamento, a ONT, chega o um endereçamento aqui. Vou fazer com RA rapidinho. Então, temos o, o router Huawei, que foi como eu fiz, o 6730. Então, na interface VLAN, 266, essa interface está, estão as minhas portas. Abro aqui rápido para mostrar. Passo, então, a OLT. Está aqui na interface 2, colocamos a interface como trunk. Então, basicamente, isso avisa que a interface, tecnicamente, a interface IP elevada a IP, e o mais importante é que tem o endereçamento do... Aqui está o FF68, o FFD, é aqui os parâmetros do RA, de tempo, de tempo de vida, preferência, o hop limits, que é 2.55, que deveria estar um pouco mais justo para ser mais seguro, também pode mandar RA, DNS, são todos os parâmetros para enviar os RA. E aqui vou habilitar. Isso vamos, fazemos com o comando do router. Isso quer dizer, comece a enviar RA. Vamos passar a ONT e eu queira mostrar no estado. Ah, esqueci uma coisa. No OLT o serviço estava desabilitado, preciso ativar. Esta é a OLT, também faço tudo por comando. O reforme, relatório. Bom, vocês não precisam conhecer os comandos, mas vocês criam uma estrutura, e posso falar um pouco sobre isso, Vou apenas permitir que o serviço chegue à ONT. Vamos ver a ONT. A ONT, depois de uns segundos, vai ter uma IP na WAN. Já está configurado aqui o seu endereçamento IP na WAN. Já a ONT tem o um endereçamento IPv6 na WAN. Já obtivemos o primeiro objetivo. Olha esse exercício. Eu vou pegar esta, este P e vou fazer um teste. Vamos fazer um ping. Não sei se vocês têm IPv6 para a ONT. Vamos ver. Aqui podem ver. Já essa ONT tem internet, mas não é suficiente, porque eu não quero que a ONT tenha internet, eu quero que a, o computador tenha internet. Então, esse trabalho está apenas pela metade. faltou outro, outro passo, tenho que ir com a delegação de prefixos, para ver como configurar na WAN. Depois, levo a um microti porque tem a ver com o roteamento. Eu vou ver aqui os comandos de HCP. Preciso criar um pool, um pouco maior para que possam ver. O conceito é criar um pool, pensem que o pool é este, aqui está o barra 48. Aqui eu digo, olha, você vai pegar do barra 48 até o 56. E ao alocar com o tempo de vida, manda DNS, etc. E depois o que vou fazer é na Vila 266 é que vou ativar essa delegação. Vou para a interface e vou colocar este comando. Vou à interface 266, a VLAN 266 e ativo o comando. E assim... Vou colocar aqui o UVLAN e aqui está. Quero que olhem este prefixo: 2803-7210-FF68. Vamos ver o que acontece com a ONT. Vamos ver se já chegou o prefixo para esse lado. Só um minuto. Vou entrar. E aqui deveríamos ter o prefixo. Deixa eu ver se eu fiz direito. Aqui está, DHCP versão 6, server pool. Aqui está, DHCP versão 6, server pool. Então, vamos dar mais uns segundos. E a ONT já deveria ter recebido um pool. Vamos checar no OLT. Play, Vamos ver se lo estamos vendo no OLT. Aqui estamos vendo na OLT. Está. Então, aqui está ter... pronto. Então já deveria chegar. Se não, la... reinício. Um não tem problema. Vou, os aqui. Vou colocar os parâmetros. E vou aplicar. Então vamos ver se agora funcionou. Agora sim. Então, olhem, aqui está WAN, que já vimos, e agora chegou um prefixo. Olhem. Se vocês percebem, é o primeiro prefixo... Do bloco, ou seja, é este prefixo que está aqui. Este é um barra /56. Agora, esse prefixo, como está? Não me sirve. Esse prefixo não serve. Eu tenho que anunciar pela LAN. Porque a ideia é que desse prefixo tomemos um barra /64 e faça uma cachoeira e a PC que está por trás da CPE tome um desses prefixos, especificamente o terceiro. O quarto, desculpem, porque coloquei a máscara. E vamos ver o que acontece. A PC que está aqui atrás. El prefijo, fíjense que, esto que está acá, é... já recebeu o prefixo. que isso que está aqui é o quarto barra 64, vejam a relação entre o prefixo barra 64, que pegou o computador, o PC, e a máscara que temos aqui. Vejam o PC, ele já tem o um endereçamento, se eu for para o PC e navego em IPv6, eu tenho conectividade, tenho, tenho IPv6 e tenho conectividade, mas não vou ter de fato, e por quê. Isso aqui é muito importante. Vamos rever rapidamente. Eu dei IP a one, resolvido. Dei prefixo a CPE, resolvido. O CPE colocou o 4 64. O PC pegou IP. Perfeito, tudo isso está muito bem, mas faltou uma coisa. Este prefixo não foi roteado. Então, acontece que o DHCP servidor de UAV, não faz roteamento do prefixo de Belém, Não faz. E isso demonstra que se eu entregar um prefixo e não fazer o roteamento, não vamos ter internet. Então, essa é uma das coisas que eu quero que vocês levem deste curso. Então, como é que eu vou resolver? O truque é, eu vou fazer o download do DHCP. Eu vou retirá-lo. Aqui na VLAN. Vamos ver. Vamos retirá-lo. O servidor tem que retirar o DHCP. E o que vou fazer agora é fazer um relay. Eu vou falar ao Huawei, ao router de acesso, que quando receba uma petição de DHCP, quando o Huawei receba um pedido de DHCP aqui, ele receba essa petição e faça um relay para alguém que está aqui em cima, que é um microchip. Porque acontece que o Huawei, por isso temos que ver cada caso particularmente, porque o Huawei, quando faz o relay, sim, faz o roteamento do prefixo. Microtique também faz o roteamento quando delega, mas o Huawei precisa do relay. Vou demonstrar, vamos fazer o relay. Para fazer o relay, o que temos que fazer é vir aqui... Para ativar o relay, vamos ter que rodar esses dois. Eu vou falar: faça o relay e o roteamento. Aplico os comandos. E o que eu falo é faça o relay para SGP, que é o um microtique, e faça o roteamento do prefixo. O microtique está aqui. E eu digo só um pouquinho. vou reiniciar o NT para que aplique e volte a fazer a delegação. Enquanto que eu explico a delegação do microtique, eu dou chance para que isso se reinicie. E com isso, eu quase estou concluindo. Aqui vamos salvar e reiniciar. E vamos para o microtique. O microtique tem um bom sistema de delegação, funciona maravilhosamente, mas se faz o pool aqui. Aqui, muito simples, temos IPv6 Pool. Aqui você estabelece o mesmo prefixo, barra 48. Diz que vai entregar um barra 56. Depois você define opções. Define o DNS em hexadecimal. Pode mandar os domínios, também tem que pôr um hexadecimal. Pode mandar NTP com hexadecimal também. E depois simplesmente monta o servidor. E pode ser qualquer interface, porque no fim das contas está é o Relay. Então, o que ocorre é que a ONT pede o prefixo WAVE e o Huawei faz o Relay ao Microchic. Então, o Microchic manda o prefixo para o Huawei e o Huawei manda o prefixo para a ONT e, ao mesmo tempo, vai fazer o roteamento. Vamos dar uma olhada. Vamos ver o NT. Vamos voltar a entrar. Vamos ver o prefixo. Vamos ver o estado. Deve ter obtido o mesmo prefixo que está, mas agora tem uma diferença. Se eu vou para o UNT, eu falo display, IPv6, routing table, e a tabela de rotas. E vocês poderão... A, a, a rota que está aqui, que é uma rota... E é a rota do prefixo. Isso é o roteamento do prefixo delegado. Sem isso, não há delegação. E agora, o PC que está atrás, vocês vão ver se tem internet. Podem ver que agora sim tem internet. Posso fazer um ping ao Google, 2.460, que é o famoso 888. E conseguimos o objetivo. Pense em tudo o que fiz, fomos fazer. É, é, o que fizemos para o ONU-CP, o DHCP, se queremos alguém, Estado montamos um servidor para lhe dar um prefixo, pegamos um barra 64, fizemos a aqui com DHCP, fizemos um relay para o roteamento, montamos um DHCP, um microchip, que pode ser outro Huawei, e o Huawei fez tudo isso. Tudo isso é necessário fazer para que esse PC tenha internet, e dessa forma, conseguimos atingir nosso objetivo. Aqui eu vou lhes fazer chegar. Alejandro, acredito que tem uma parte que podemos deixar o material para todas as pessoas. Estão os comandos, eh, com o comando para criar a delegação no microtígue, hexadecimal. Eh, quero que vocês recebam isso, eh, senão eu lhes mando uma um site... É, é, para que possam acessar a todas as pessoas que vieram para o evento vou voltar para, para a apresentação porque estão encerrando recomendações, entender bem sempre a recomendação de base, iniciar ou aprofundar a implementação de IPv6 mas se tem uma rede de POM é, todas as páginas de conteúdo já estão em IPv6 Segunda recomendação: façam testes pilotos, demos, práticas, pratiquem, entendam bem o que estão fazendo, os comandos do equipamento. Isso vocês podem ver na medida que avançam, mas entendam bem quais são os processos que precisam implementar para chegar ao objetivo de que o, o PC, mas pode ser qualquer dispositivo de fato. É, que tenham IPV6. Esse é o objetivo, e para isso temos que fazer várias coisas. É, resolvemos o que vamos fazer, como, com que equipamento, de que forma. Depois já são recomendações específicas, uma vila com porta, porta de pão tem que fazer, para cada vila não tem que fazer todos os procedimentos, mas comecem a andar o caminho. Alejandro, eu acho que com isso... É, é tudo o que eu tinha para apresentar. Não sei se alguém tem qualquer pergunta. Antes que não, mais nada, José, eh, muito obrigada pela apresentação. Temos algumas perguntas, acredito que três que estão no Zoom. Não sei se alguém na sala quer fazer alguma pergunta. Me avisa e a gente fazemos uma pergunta do Zoom e uma da sala. Vou começar com as do Zoom. Elias pergunta: Como estruturarias no PD se tem a necessidade de dar roteamento específico, como, por exemplo, segmentar redes em casa pelos aplicativos novos que chegam no lugar. Por exemplo, precisa de um outro barra 56 para cliente empresarial? Vamos ver se eu entendi a pergunta. Se atrás do NT tem uma rede que começa com uma... É muito simples a rede. Mas essa rede precisa evoluir para ser roteada, de repente, um roteamento com mais um salto. Não tem problema. Isso pode ser feito do CPE, com o mesmo barra 56, se foi definido barra 56 como delegação que recebe a CPE, que são 256, barra 64. A princípio, deveria ser suficiente para uma rede média. Por isso é que eu sugiro melhor entregar um barra 52 ou barra 48 ao cliente para que o cliente possa fazer a rede tão grande como ele quiser. Lembre-se que com a entrada da internet das coisas e a recomendação de uma VLAN por servidor que pode se extrapolar para uma VLAN para cada dispositivo, ou um barra 64 para cada dispositivo, que é totalmente viável, entregar um barra 48 é muito útil para isso. A rede pode crescer tanto quanto quiser, e não seria necessário voltar a entregar um barra 56. Sim, nessa ONT, Tem, se essa ONT está cuidando de dois clientes, entrega-se um pool grande, é, especial, é, por, você pode separar por tipo de clientes, por tipo de serviço, e cada um entregará o tamanho de prefixo que, que couber. Não pode ser que todos entreguem sempre barra 56, é, pode entregar barra 60, barra 48, é, nunca menos é, que um barra 60. É, então, com um, prefixo, um prefixo bom que receba o NT tem que ser suficiente, dependendo de cada caso. Espero ter entendido bem a pergunta. Eu também pensaria que seria essa pergunta, Elias. se a pergunta era a outra, então não, não, não, não tenha receio de voltar a fazê-la. É, vamos ver uma, alguma pergunta a mais para Gregório Gotua. É a primeira vez nos eventos do LACNIC que estamos fazendo o curso de IPv6 e redes 10 de POM. Então, é uma novidade bem interessante. Contar com você é uma grande honra, José. A honra é minha. Então, temos mais uma pergunta por Zoom. Ele fala, muito boa apresentação, José. Uma pergunta, devido à dificuldade de implementar um demônio no IPv6, qual seria outro local na, na topologia Gpon para acrescentá-lo? Você vê como uma possibilidade? Sim. Sim. Vamos lembrar que no esquema 464 xlate o CLAC vai no dispositivo. Tem dois locais onde é possível colocá-lo no dispositivo final do cliente, para chegar para IPv4, quando é, ou é IPv6, e, ou pode ser colocado no CPE para também dali, fazendo um NAT 44, ou isso é, fazendo um NAT de tráfego que vem de IPv4 por trás do CPE e quer ir para uma rede de transporte, para, através do Platify, para uma rede de TV4, então isso poderia ir do CPI de Pons, sem problema. Agora, esse suporte, as ONT, por enquanto, eu não vejo que estejam dando suporte nesse âmbito. Eu acho que quem vai vencer essa corrida vai a implementação de IPv6 nativo. Lembrem que o CLAPRIS é necessário quando é IPv6 ONLY precisa ir para um local IPv4 e não conta com IPv4 de origem. Então, é aí que é necessário o CLAT. Mas, por alguma razão, ah, os fabricantes e CPE têm, estão atrasados na né, implementação do CLAT. Neste momento, seria uma outra solução. E seria, mesmo que é uma opinião pessoal, Somos como brincando que aquele que não está ainda em IPv6, mas IPv4 precisaria de um CLAT, acaba estando em IPv6, e se um destino está em IPv6, então o CLAT já não é necessário. Então, na CPE, pode ir sem problema. E poderia funcionar sem nenhum problema. Lembre que o CLAT é um aplicativo que vai num dispositivo que tem IPv6 only, e que o CLAT o engana e gera um IPv4 para que ele acredite que está gerando tráfego de um IPv4, passa por uma rede de transporte de IPv6, e o CLAT faz um NAT, nat para. IPv4, mas isso é uma transição de fato, porque quando aquele dispositivo que estava em IPv4 only se deslocar para IPv6, essa necessidade de conexão já não vai ser, não existir. Então, os fabricantes, eu acho que estão aguardando, por exemplo, o Sky, não tinha suporte em IPv6. Com o CLAT, podíamos chegar de um IPv6 only, e depois o Sky acabou estando em IPv6 e não precisava mais do CLAT para o Sky. Não sei se isso responde sua pergunta. Muito obrigado, Henry. Eu acho que a gente se encontrou em outros cursos. Um grande abraço para você. Obrigado, Henry, pela pergunta. Temos alguma pergunta na sala? Pode perguntar. Boa tarde. Normalmente nós no dual stack, estamos delegando os prefixos por meio do concentrador PPOE, ativando o Slack no CPE. Neste caso, nós, ao passar este trabalho de delegar o prefixo ao LT. Qual seria a maior vantagem que teríamos com isso? Se eu entendi bem, estaríamos usando o um esquema de PPPOE para a configuração da CPE, e sobre esse esquema PPPOE, iria a delegação, essa pergunta, você me valida se eu entendi direito a pergunta? Sim, essa é a pergunta. A delegação, quando existe PPOE PPPOE também. O PPPOE é a forma como encapsulamos os dados do CPE para a rede IP. E a delegação é um mecanismo para entregar prefixos. Podem ir juntos sem problema. Se usarem IP over Ethernet, para, prescindindo do, do IPPP, ou se usarem o PPPOE, o delegador vai funcionar da mesma forma. Tem o um servidor, tem o um cliente, e o transporte é PPPOE. E, de fato, não, não se ganha nada em termos de delegação. CPE vai finalmente receber o prefixo delegado e vai colocá-lo à disposição da rede LAN do cliente, da mesma forma, tanto se for PPPoE ou se for PPPoE. Se us, o, quem usar PPPoE vai ter algumas aju, questões de ajuda, tanto na questão da gestão do cliente, porque já vem de uma gestão com usuário e, e senha, continuar com a tendência seja favorável. Agora a delegação vem pronta para trabalhar com ou sem PPOE. Não tem uma melhoria da delegação porque seja PPOE nem, uma, nem piora porque seja PPOE. Eu acho que essa era a pergunta. Tem mais alguma pergunta na sala? Uma mais na sala e outra remota e depois vamos encerrar a sessão. Meu nome é Valerie, sou da República Dominicana, e minha pergunta é a seguinte, que outro software ou solução, além de MicroTik, poderia usar como servidor para ter acesso? Essa era a minha pergunta. Ok. É uma boa pergunta. Por sorte, diria que... Depois do conceito RA, o protocolo com mais suporte deveria ser de HCP versão 6. Quase não podemos viver sem ele, é fundamental. Então, o que eu queria dizer com isso é todo roteador focado a gerar acesso, seja um roteador de border ou de core ou centro de transporte, Todo o dump para acesso ou equipamento com capacidades para BNG ou BRAS Porque, mira, tem suporte. Posso dizer, MicroTik tem, Huawei já vimos que tem e funciona muito bem com o Relay, com, sem o Relay não vai fazer o roteamento, inclusive servidores Linux, existe um Daemon, várias aplicações que fazem bem a delegação, Cisco, claro, uh -huh. Fortinet, F5, Todos têm suporte de delegação, é fundamental. Não é possível entender o ipv 6 em 10GPo sem uma equipe de coloque à disposição dos prefixos. E eu diria que qualquer equipo, equipamento deve ter o suporte de delegação. Inclusive, para fazer uma prática, um teste, você pode fazer uma máquina virtual e coloca Linux e MicroTik você vai conseguir fazer exercícios para ver como funciona, estudar em detalhe. É um suporte que tem muito acesso, tanto o DCP versão 6, como o DCHP versão 6 PS. Então, não se preocupe. Todos têm o suporte, inclusive, de relay. Não deveriam ter problema. Agora, por exemplo, o suporte com um mecanismo de transição sofisticado, Aí sim, alguns ainda estão complicados, mas DCHP quase todos. Espero ter respondido a pergunta. Sim, obrigado. Temos apenas uma pergunta online antes de fechar a sessão. Quero que seja em menos de 90 segundos. O senhor Fabiano Alvarado pergunta. Se o OLT não é transparente, se tem IP, WAN, ao Halter é IPWN ao ONU. Existem problemas? Boa pergunta. O OLT, todos os OLTs, pelo menos as que eu conheço, os top 5, que são Huawei, Nokia, Fiberpon, Calyx, são os mais importantes, eu acho. Tem a possibilidade de que o OLT trabalhe em forma não transparente e sem roteador. Mas é necessário dizer que quando não existe esse roteamento, o desempenho é menor. Vou dizer um número e depois podemos trocar dois terabytes, digamos, e o não roteado, 700 GB por dizer um número qualquer. Mas respondendo a pergunta, não existe problema. Se o OLT passa a trabalhar de forma roteada, imediatamente se ativa todas as características de capa 3 e perversão 6. Desse ciclo que eu comentei, todos têm... Tem o RA, olhando para o CPE, tem DHCP e tem para Relay. E fazem o Relay, entregam a delegação no router. Então, estão preparados para que, se não trabalham em capa 2 e sim em capa 3, fazem o trabalho da mesma forma, como se fosse um router. Inclusive, essas OLTs, quando passam a capa 3, tem... OSPF, versão 3, Rift, e IBGP. Claro, não tenho suporte para tantas rotas, mas eu não recomendo pelo desempenho, porque não terei o mesmo tráfego que estaria em capa 2, por exemplo. Porém, trabalhei em projetos onde, por questões específicas, colocaram o OLT dentro de um, rot de um router e faz um bom trabalho, não existe problema. Você precisa saber configurar, e mudar os comandos um pouquinho, mas a resposta é que não haverá problema. obrigado pela pergunta. Vamos dar uma salva de palmas para o José, por favor? Viva México, muito obrigada a todos. tenham um ótimo dia. Na verdade, queria pedir uma salva de palmas para a Ale, o José novamente, o Ulisses...